Por falar em Rio de Janeiro, né, aconteceu algo bizarro no Rio de Janeiro. Que existe um, um escalador ou alguma coisa que anda roubando apartamentos no Rio de Janeiro. Entrando pelo lado <risos> da sacada. Que é o Homem-Aranha do Crime escala varandas e rouba apartamentos em Vila Isabel. Condomínio da Zona Norte do Rio de Janeiro divulgou cartaz pedindo a moradores que fechem as varandas e portas à noite, lembrando que o Rio de Janeiro é o lugar mais quente do mundo. O criminoso furtou apartamentos no quarto e no sexto andar do prédio. Redi, você que é um morador do Rio de Janeiro, as pessoas têm é, essa facilidade, esse talento para escalar, que é até mais fácil você conseguir subir até no sexto andar da, da, da sacada das pessoas. Cara, é, é... Essas criaturas... O cara quando quer, bicho, ele, ele comete coisas impossíveis, né? Isso aí, vou te falar uma coisa, não é a primeira vez que acontece no Rio de Janeiro. Já Sim. houve outros casos, assim, e assim, é, é, parece filme, né? De, da Marvel mesmo, né? Tem um, dois, três, né? Tem várias edições do, do, do Homem-Aranha aí. É, isso já aconteceu aqui em Vitória, por incrível que pareça, e... Luísa, minha esposa, quando morava em Campinas, entraram no apartamento dela, a criatura subiu, eu acho que era terceiro ou quarto andar, alguma coisa assim, a criatura subiu pelo cabo do para-raio. É pena não ter caído um raio na hora. Mas, mas ele subiu. estaria chovendo, ele não arriscaria. É, ele subiu pelo cabo do para-raio e entrou pelo basculhante da cozinha. Então, assim, além de ser o Homem-Aranha, ele era Homem-Borracha também, né? Surreal, é, cara. Devia pesar surreal. o que? 30 quilos, devia ser isso aqui. Esse tipo de ação criminosa começou a acontecer nos anos 80 em todo o país. Pelo jeito, incluindo Campinas. Né? No Rio, em 1985, o assaltante Dejair Elias de Oliveira foi preso, depois que, foi reconhecido, depois que ficou conhecido por escalar prédios em Vila Isabel, Tijuca, Lins e Guarajaú, todos da zona norte do Rio de Janeiro. E é, bairros é, vizinhos, ju... tá? São bairros vizinhos, todos eles. É, pelo jeito, é, a escalada está perdendo grandes talentos de psicológico e determinação na escalada com esses meliantes. Fica o meu convite a você, meliante, que está que roubando essas coisas. Tudo. Pratique escalada. Às vezes você vai ter um talento natural que está sendo desperdiçado por tentar assaltar. Porque eu acho engraçado que quando você vai tentar roubar, por exemplo, uma televisão, você vai ter que descer pelo, pelo, pela varanda carregando a televisão. Né? E se você consegue fazer isso Você consegue escalar qualquer via na cidade do Rio de Janeiro né? E aí uh, é um talento o, desperdiçado O cara não vai pegar um objeto grande né A, a Luísa só soube que ela foi assaltada Porque a polícia ligou pra ela Porque tinha achado a bolsa dela na rua Então assim, é o, o tipo mesmo de coisa dia? que o cara né? Isso foi durante a noite Olha, isso foi durante a noite Com ela no apartamento E ela não percebeu, ela não soube né? o nível de, de, de abuso desses caras, né? Então, assim, é, é você está falando, o cara tem tá um talento para escalador mesmo, né? Podia ser mais, ó, Liga Independente aí, ó, podia ser mais é. bem aproveitado. Eu Agora, eu estou para te falar. A que, da região norte é, da cidade do Rio Muita coisa podia ser resolvida se a gente tivesse, né? A gente estava comentando aí é, o governo do estado de São Paulo fazendo eventos para mostrar outros esportes, né? É, eu acho que eu já falei aqui nesse programa o que diminuiu o uso de droga na Finlândia que foi a criação de centros para a juventude de dar é, atividade propósito para pro mostrar outras opções para os jovens e não é só esporte, é um monte de atividade cultural também então assim, esses homem-aranha deviam estar na, na, nas equipes de escalada aí do Brasil, isso sim